É mais uma paródia do Zé Tó Se acredita. Ah, peraí, isto não escrevi. DJ, dá -lhe às galinhas. Começou uma pandemia e tudo correu mal. Tu não cumpriste o distanciamento social. Estavas tranquila, recebeste uma chamada. Eram as tuas amigas a convidar para a noitada. Não desinfetaste, não desinfetaste. Agora apanhaste o Covid que tu lixaste. Não desinfetaste?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 Ela chegou na festa toda linda e produzida Enquanto dançava ficou toda desinibida Apareceu alguém e pagou-lhe uma boboída Ai desgraçada deste cabo da tua vida Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas o do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas o do Covid que tu lixaste Não desinfetaste, não desinfetaste Agora apanhas -te do Covid que tu lixaste Começaste a ficar com febre e toda mucosa. Disseste não era nada, toda orgulhosa. Foste preguiçosa e nem lavaste as mães. Contagiaste os teus pais e os teus irmãos. Não desinfetaste, não desinfetaste. Agora apanhaste o Covid que tu lixaste. Não desinfetaste, não desinfetaste. Agora apanhaste o Covid que tu lixaste. Não desinfetaste, não desinfetaste. Agora apanhas do o Covid que tu lixaste Não desinfetaste Não desinfetaste Agora apanhas o Covid que tu lixaste Fizeste o teste à espera do negativo Nem que e recebeste um positivo Quiseste ir para a night Fizeste grande asneira Estavas linda, estavas, ai que grande bobadeira Não desinfetaste Não desinfetaste